Telegram contrata agências de checagem e promete monitorar você. Nesse vídeo você vai perceber como que as peças estão se movimentando no xadrez. Eu tenho essa matéria para estar tá passando para vocês, tá? É, a respeito do Telegram. Mas antes disso eu quero estar tá mostrando algo aqui para vocês. Que aconteceu comigo olha só todos os meus vídeos foram apagados Eles simplesmente desapareceram do meu aparelho eu faço os meus vídeos usando um aparelho celular unicamente um aparelho celular não uso computador notebook é apenas com meu aparelho celular e eu não sei quem é que está se incomodando com o meu conteúdo que simplesmente, quando eu fui entrar né, na, na galeria do meu aparelho, para eu poder estar tá editando um vídeo, simplesmente, olha só, desapareceu tudo. Sumiu. Então, o que, que é isso aqui? É um ataque... Táxi... A gente fala, as pessoas pensam que a gente tá exagerando. Então, olha isso aqui. Simplesmente desapareceu, ó. Não tem mais nada, ó. Não tem mais nada, não dá para abrir. Não dá para abrir. Sumiu, então simplesmente alguém ficou injuriado, ficou bravo e entrou no meu aparelho não sei como, ataque cibernético, ataque hacker, não sei o que é isso, não sou hacker, simplesmente deletaram, sumiram com todo o conteúdo que eu tinha armazenado aqui no meu aparelho, simplesmente isso, então é isso que está acontecendo, e as pessoas continuam fechando os olhos para a realidade. Uma implementação atrás da outra. E as pessoas continuam com os olhos fechados para a realidade. Não existe o mal. Não existe o diabo. Não existe os raças de víbora. Não existe. Não existe. Então olha só. Simplesmente desapareceu. É inacreditável isso aqui. Então desanima. Realmente desanima né? Desanima porque Complicado né? Eu vou estar tá soltando essa matéria para vocês agora Não sei quando eu vou estar tá soltando outra matéria né? O outro canal, Eternidade Passada Eu já não consigo mais publicar nada nele O canal continua ativo O canal não foi deletado Eu simplesmente não consigo mais publicar nada nele Eu não consigo mais entrar nele Simplesmente isso E de repente, olha só Estou né? trabalhando agora no canal Método Secundário. Aí, de repente, olha isso. Todo o material que eu tinha armazenado aqui no meu aparelho, simplesmente desapareceu. Então, é, é o nível que está as coisas, tá? E agora a gente tem essa matéria aqui, olha só. Telegram contrata agências de checagem e promete monitorar você. Eu não... Não publico nada no Telegram, mas conheço muitas pessoas que publicam no Telegram. Essas pessoas consideram o Telegram como sendo a, último, a última fronteira da liberdade. Infelizmente, essa fronteira da liberdade agora também não existe mais. Porque agora o Telegram também entrou na dança dos checadores de fatos. Tá? Então é isso que está acontecendo. Olha só, o Telegram contrata agências de checagem e promete monitorar você, a empresa diz ter implantado soluções tecnológicas que detectam posts com desinformação. Mas eu, eu, eu tenho uma pergunta, olha só uma postagem que foi feita no Facebook, dá uma olhada. Olha só, aqui a gente tá no Facebook, tá? Olha só a postagem, um copo de Coca-Cola cura dor de cabeça. Isso não é verdade. Um copo de Coca-Cola não cura dor de cabeça. Agora a pergunta é, cadê os checadores que não checaram isso aqui? Por que, que não colocaram uma tarde aqui dizendo que isso aqui é uma informação mentirosa? Porque eles não estão interessados em checar de fato o que é verdade o que é mentira. Eles estão interessados o quê? Em seguir ordens de alguém. Agora, infelizmente, o Telegram vai se transformar em mais um Facebook da vida. Tá? Vai se transformar mais um Twitter da vida Mais um YouTube da vida Que simplesmente te censura Censura aquilo que para eles Eles considerarem mentira Será censurado O que para eles for considerado desinformação Será censurado Simplesmente isso Tá bom? Olha aqui Copo de Coca-Cola cura dor de cabeça Isso é verdade? Claro que não Por que, que os checadores de fato não vieram checar isso aqui? Não checaram, olha só Não checaram ó. 23 curtidas, dois comentários, dois compartilhamentos. E cadê? Não checaram isso aqui porque eles não estão interessados em fazer checagens de verdade. Eles estão interessados em calar as pessoas, ó. Calar as pessoas que estão trazendo informações que não são as mesmas informações que a mídia oficial traz. Essa é a grande verdade. É a grande red pill para você. Eu tô indignado como que desapareceu todos os meus vídeos? Desapareceu. Sumiu. Aí nós temos aqui essa matéria, né? Que agora o Telegram contratou os checadores de fatos aí. Vamos ler a matéria. Reagindo ao bloqueio judicial das atividades no Brasil, o Telegram passou a cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal para combater a difusão de mentiras e o cometimento de crimes na plataforma. A empresa informou a corte neste domingo, dia 20, 3, que já tomou medidas como a contratação de agências de checagem. Então, é isso aí. Com o tempo, eles vão criminalizar você. Tá, tá, tá chato, tá muito chato, porque você não consegue mais falar e agora estão invadindo o seu aparelho, invadir o meu aparelho. O que, que é isso? É um ataque cibernético? O que, que é isso? É, a gente sabe que tá previsto um ataque cibernético, mas... Poxa, é isso aí pessoal. Então a gente fala, o pessoal pensa que a gente está exagerando. Estão exagerando, não existe o mal, não existe essa coisa toda. Talvez não exista para quem não está incomodando o sistema. Porque quem está incomodando o sistema tem sentido na pele tudo o que está acontecendo, tá bom? Bom, sou o Leison Santos, canal Método Secundário. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. <música>